Olá, alunos da Khan Academy Brasil! Tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre uso da água e consumo consciente da água. E para falar um pouquinho sobre o consumo e o uso consciente da água, eu preciso mostrar para vocês aonde que está essa água. Esse gráfico que está aparecendo na telinha de vocês é um gráfico em pizza que mostra a proporção da água que a gente tem no nosso planeta. Então, só para vocês terem uma ideia, 97%, mais ou menos, da água do nosso planeta é salgada. Nós não temos acesso a ela, ela não é potável, a gente não consegue consumir. Apenas 2%, mais ou menos, é de água doce, água que a gente, em teoria, consegue consumir. Mas dessa água doce, desses 2% de água doce, 1,7 são calotas polares e geleiras, que a gente não vai ter acesso, e só quase 1%, 0,8%, vai ser de água doce disponível para a gente consumir, sendo que grande parte dessa água está embaixo da terra, inclusive. Quando nós olhamos a disponibilidade de água doce no mundo, nós vemos esse gráfico aqui, esse mapa, que vai mostrar para a gente quanto mais escuro, maior a quantidade de água, quanto mais clarinho, menor a quantidade de água disponível. Daí, você vê aqui que, no Brasil, na nossa região, a gente até que tem uma quantidade considerável de água. Se a gente olhar nas regiões, por exemplo, aqui do Oriente Médio, na parte norte da África, onde tem Egito, aqui quase não tem água disponível, é muito pouco. Para vocês terem uma ideia, aproximadamente um bilhão de pessoas no mundo sofrem com a escassez de água doce, é muita gente. Agora, dando uma olhada mais para o Brasil, a gente vai ver aqui que, no Brasil, nós temos uma cobertura de água doce bastante interessante. Ó, mais de 80% do Brasil tem uma cobertura de água doce legal, quase todos os estados têm uma cobertura de quase 90%. A gente tem aí algum problema de água doce na região nordeste e um pouquinho na região norte. Mas tirando isso, nós temos uma condição relativamente considerável. Para vocês terem uma ideia, 15% da água do mundo, de água doce do mundo, é no Brasil. Mesmo assim, 22 milhões de pessoas no Brasil não têm acesso à água potável. E quando a gente fala de cobertura de esgoto, de saneamento básico, Aí, a coisa fica mais complicada, esse número cai para quase 50%, sendo que os melhores estados são o da região sudeste e, na região norte, praticamente, você quase não tem cobertura de esgoto, o que é um grande problema para o Brasil. Conforme o um relatório da OMS, a Organização Mundial de Saúde, e da UNICEF, cerca de 1,5 milhão de crianças morrem anualmente por problemas relacionados com a água. Com relação à disponibilidade de água no Brasil, nós temos uma série de bacias hidrográficas subterrâneas que são muito grandes. Então, o Brasil é bastante provido dessa questão de água embaixo do solo. Para vocês terem uma ideia, é muito comum no Brasil a gente utilizar poços como esse na imagem. Esses poços eles vão fazer a captação dessa água subterrânea. Há um tempo atrás, aqui no Brasil, principalmente no estado de São Paulo, a gente teve uma grande seca. Essa imagem aqui é do reservatório de Guarapiranga, que fica em São Paulo. E nesse reservatório, houve um período de estiagem, ou seja, de falta de chuva, que fez com que ele perdesse uma grande quantidade de água. Se você olhar nessas regiões aqui, onde eu estou demonstrando para vocês, toda essa parte aqui, que é amarela, ela deveria estar coberta de água. Esse reservatório ele abastece grande parte de São Paulo, então, é muito importante que ele sempre esteja cheio. Nesse período, houve quando houve esse problema com o reservatório, houve um racionamento na cidade de São Paulo. E eu vou mostrar para vocês, agora, algumas dicas sobre como melhorar o seu consumo, como a gente faz para que a gente não tenha tanto problema com água. A primeira dica que eu vou dar para vocês é a torneira fechada. Porque quando você vai escovar o dente, vai lavar o rosto ou vai lavar a louça, se você fecha essa torneira, você vai economizar, mais ou menos, 13,5 litros de água a cada 2 minutos com a torneira ligada, é bastante tempo. Na sequência, nós devemos pensar em sacos cheios, eu coloquei esse tópico aqui, mas para mostrar para vocês que é importante a gente esperar que a louça acumule bastante, ou que o saco de roupa suja acumule bastante roupa para a gente poder lavar a louça ou para a gente poder lavar a roupa, sem se preocupar, e de forma mais eficiente. Uma outra dica interessante para dar para vocês é tomar banhos curtos, até mesmo se ensabuar com a torneira fechada, porque o desperdício de água durante o banho, para vocês terem uma ideia, pode chegar a 30 mil litros de água no ano, se você deixar a torneira ligada durante o seu banho. Na sequência, a gente deve, ainda pensando em banho, a gente deve evitar aquelas duchas de alta pressão. Sabe aquelas que fazem massagem no seu corpo quando você está tomando banho, de tão forte que é? Pois é, essas duchas, elas liberam mais ou menos de 20 a 30 litros de água por minuto com elas abertas. Uma ducha regular, que não é de alta pressão, ela vai gerar, mais ou menos, 10 litros por minuto, então, a diferença é muito grande. Quando você vai lavar a louça, organizar essa louça é algo bastante importante, e ajuda bastante no consumo da água. Se você pegar essa louça e colocar numa bacia antes de molho, para ir desgrudando toda aquela parte que a gente acabou consumindo, que está sujando o prato, e enxaguar tudo de uma vez, vai economizar bastante no consumo de água. Ainda pensando na louça, se você tiver a possibilidade de comprar um lava-louças, que é um equipamento que vai enxaguar e lavar a louça para você, ele vai economizar mais ou menos seis vezes a água que você estaria consumindo se lavar manualmente. Você também pode colocar alguns dispositivos, como arrejador de torneiras, restritor de vazão, bacias sanitárias, válvulas automáticas para mictórios. São equipamentos que vão restringir o consumo de água em determinados locais e vão ajudar bastante na nossa economia de água. Se você tiver uma piscina em casa, fazer a cobertura dessa piscina é muito importante para você ter uma ideia. Você pode evitar a evaporação de, mais ou menos, 90% da água dessa piscina por mês, apenas cobrindo ela. Quando você for regar as plantas da sua casa, evita regar nos momentos onde está mais calor, nos períodos onde tem mais calor. Geralmente, por volta das até 10 da manhã ou depois das 7 da tarde, é um bom momento para você regar, porque vai fazer com que você não tenha tanta evaporação, e a planta vai aproveitar mais essa água. Utilizar vassoura para limpar o quintal é uma boa ideia. As mangueiras gastam, em média, 280 litros a cada 15 minutos. Então, você varrer o seu quintal com vassoura é uma boa ideia. Pensando ainda em lavar coisas, quando você for lavar o carro do seu pai, ou você for lavar o seu próprio carro, usar um balde e um pano para fazer essa lavagem é algo importante, economiza bastante a água. Uma outra coisa muito importante é consertar os vazamentos que acontecem em casa. Para você ter uma ideia, um buraquinho de 2 milímetros ele vai tirar, mais ou menos, 3.200 litros de água por dia da sua casa. Só para você ter uma ideia, a Sabesp, que é a instituição que regula a distribuição de água no, no estado de São Paulo, ela estima que, mais ou menos, 25% da água tratada é perdida por conta de vazamentos. Também é legal a gente pegar aquela água que sobrou do nosso banho, que sobrou lá de lavar a louça, que a gente já usou, que são chamadas de águas cinzas e reutilizar elas para lavar o quintal, para lavar alguma coisa que não seja de consumo próprio, mas que dê para utilizar essa água. Reutilizar é muito importante. Uma outra coisa que nós podemos fazer são cisternas. Cisterna é um equipamento de captação de água da chuva e ela pode ser muito interessante para coletar essa água e poder usar como água cinza. Vale lembrar que você não deve consumir essa água, principalmente se você morar em grandes cidades, porque, em grandes cidades, a gente tem um fenômeno que chama chuva ácida, que foi explicado há um tempo atrás em outra aula da Khan Academy. Por fim, converse com os seus colegas passe essas ideias mais para frente, você espalhar a notícia, espalhar essas dicas, vai ajudar com que a gente tenha um consumo mais eficiente da água quando a gente fala de sociedade. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero ver vocês aqui mais vezes, muito obrigado!